Para mais um vídeo Hoje estamos aqui No Royal Hang Pessoal Então eu queria Eu, queria, eu vou gravar aqui Sunset, Sunset Land, é Com vocês E simplesmente tudo Que eu tenho aqui para falar É que eu agradeço muito Pelos mil inscritos Pessoal Isso é um sonho realizado Pessoal, eu queria muito fazer os... chegar em mil inscritos e conseguir, graças a vocês, meus queridos. E pessoal, eu não sei ainda, vocês, se vocês querem um encontrinho, deixem aí nos comentários. Qualquer dia, o dia que vocês estiverem livres, vocês podem vir aí e seguir e entrar no meu jogo que eu faço um encontrinho com vocês. Mas agora, sem mais enrolações e menos, vamos, vamos para o Outfit. Mas então, pessoal, me, eu já aqui, já me inscrevi e eu já tô pronta no tema, tá, pessoal? Mas eu não coloquei a pele bem branca, então vou deixar bem branca aqui e vou. Tá, pessoal então vamos indo aqui e como tiver na hora da votação das pessoas coroadas a gente volta girl. girl já voltamos aqui e eu não fiquei em terceiro infelizmente infelizmente não fiquei em terceiro dando tanto segundo eu, eu eu ah é Tui. oh my god Oh, coisa. eu ganhei, eu, eu, eu ganhei mil inscritos e ganhei em cima lugar. Oh, povinho, eu ganhei. Pessoal, então, quando tiver no próximo tema, a gente volta e o de level Agora o tema é Valentine's Day, pessoal, o tema é Valentine's Day, então vamos lá, vamos nós, não é mesmo? Tá, eu vou ter que fazer igual o cabelo do Valentine's Day, tudo igual o Valentine's Day, tá, pessoal? Então eles têm meu um cabelinho, cadê? Eu tenho aquele cabelinho bonitinho, eu não acho que ele tá dando brilho, mas eu tô fazendo Valentine's Day, não. Eu não tenho nada de Valentine's Day, isso que provoca, meu, meu Deus, aquela é luz aí tá batendo meus olhos. Peraí, eu vou vir aqui pra mim, me dá, porque eu tô sem botar a pensada pra fazer os temas, tá, cara? Tá. Agora solta o speed. vai testei vai testei adivinhe amor né deixa ok I think to go the the I'm não, desculpa, com licença, eu não os inglês. Gente, a menina falou ali, eu só respondi o ai. ela perguntou. E sou é inglesa? Minha filha, eu sei pouco inglês, mas eu me speak português. Eu falo português, você não tem diferença, galera. Não estou se xingando a menina, tá, gente? Eu apenas falei que eu falo português. E ela não. Então, é uma diferença. Ai, gente, mas eu quero mais corações. Ai, gente, tem pouco coração aqui, aqui. Olha, linda. Olha, gente, assim tipo lindo, maravilhoso. Ai, gente, eu sei que eu sou diva. Não precisa falar. Eu sou diva, uma divina. Vamos ah, lá pro colorir esse chapéu, mas é muito cute. Mas é muito cute. É cute, meu Deus. Meu Deus. Ai, ai, não vou falar em nada. Pera, vamos ver aqui. Aí, ó. Né? Gente, eu gostava Eu queria muito ganhar essa touca, mas atualmente eu não quero nada, né? Eu não quero mais nada. Atualmente eu não quero mais nada da roleta. Deixa eu ver aqui. É, é tipo assim, eu falo uma coisa e depois me contradizo. Itens de roleta, ai gente, eu quero muito esse óculos, gente Esse óculos eu acho tão cute, ai gente, eu amo esse óculos Ai, essas orelhinhas não <risos> oh, O anel da é da Bob, gente, eu amo. Nossa, todo mundo quer muito esse chapéu nossa, olha aqui, gente, pessoal. Esse daqui vocês ganham no Trad. E pra vocês entrarem no TRAD, vocês precisam ter level 75, tá? Né? Aí. Não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. não, não, não, Já tenho. Não, eu tenho isso aqui. Meu Deus, eu tenho isso aqui. Meu Deus, quem vai querer uns cílios? Tá. Eu não gosto. Ai, eu gosto muito desse. Eu já tenho.. Ou oh, não, não, não quero. Isso daqui ainda dá para conseguir, tá, pessoal, é da roleta. Isso aqui eu já tenho, já tenho. Isso aqui é baú, isso aqui Ah, vou indo aqui, né, pessoal? Aqui, ó, eu queria muito, eu vou, go... eu queria, não quero mais. E aí agora eu quero muito isso aqui, que aqui, aqui isso aqui eu já tinha, mas não queria. Ai, gente, eu acho isso muito cute. Nossa, velho. Isso aqui dá né? bem... Nossa... Ai, ai... Essa câmera é tão fofinha, gente... Dá vontade de pegar... Ah, isso daqui eu já tenho... Eu não gosto... Eu uso, tipo, pra casa, nada... Ai, raiva, trai... Eu queria muito isso aqui Ai, gente, isso daqui... Tipo, isso aqui vale... Manga, Shandong Impress press... Ai, gente, eu comentei nos comentários... Se eu devo comprar... Por 150k o um set de uma menina... E sendo que hoje é... 20 de nove de 2020 É... Eu acho que eu não vou comprar não. Ai, gente, eu queria tanto isso aqui. Tá. Quanto todos os acessórios sazonal Que... É, os que não dá mais pra conseguir. Ai, esse Lea Ash Bear Esse todo mundo quer. Tipo, eu não acho tão bonito. Ai, gente, não gostei muito. Eu gosto dessa pacífica, mas eu não gostei muito, Não. Ai, gente, queria muito essa coisa aqui. Eu já tive esse negócio, mas eu não sabia usar. Então, por isso, né, joguei fora. Ai, ai, gente recepto que eu acho Eu acho os itens de prata que meio ruins, né. Mas aqui eu tem... Tenho... Ai, isso aqui eu não comprei, tá, gente? Eu peguei de uma menina. Não peguei, na verdade, eu troquei com a menina. Ai, gente, eu acho mó fofinha essas mochilas. Mas às vezes não. Não. Aqui eu já tive e não gosto. Ai, gente, falinha falinho aqui eu acho bem bonito. Pra quem quer fazer sete parentais, dei é lindo. Pra quem não sabe, estou aprendendo inglês. Quase nunca mais. Isso. Ai, ai, gente, eu não gosto desse coelho. Eu já troquei a flop porque, ó, não gosto. Ai, gente, eu acho isso daqui muito cute. Ahn. Uh, Christmas, é, eu acho que esse, esse daqui, esses que vinham no presente de Merry Christmas foi muito bom. Tipo, gente, porque dá pra você virar uma rena? Papai Noel, Mamãe Noel. Ai, gente, e tem os itens de Halloween também. E a, a kit Crossbow Wood é muito linda. E esse daqui é bem caro, no que tem o kit Airs e o Got Lolitas Leves. Eu acho bem bonito eles. Pessoal, mas então como a gente vê Na hora do coração, a gente volta Então, eu falei assim, ó good Valentine's Day Que tipo Eu acho que Valentine's Day é tipo dia dos namorados Tipo para quem comemora Feliz Valentine's Day Atrasado Atrasado ou adiantado? Pera É, adiantado porque tem mais meses Tem mais meses porque, Não, tipo, já passaram muitos meses Peraí Espera aí pessoal, os Valentais Day chega em... Ai, gente, gente. Os Valentais Day chega em março, janeiro, fevereiro, março, tá, março, abril, maio, julho, julho, agosto, setembro, outubro, setembro. Então faz seis meses que não o Valentine's Day, outubro, não, novembro, não, peraí. Em novembro, março, abril, maio, julho, agosto setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, eita, gente, Ei! então é assim, ah, gente, eu vou falar atrasado e adiantado, vocês vão entender para você adiantado ou atrasado, que Quem sabe entrar pessoal, é mais ou menos dia dos namorados, então por isso que tive uma bolsinha coração e etc você vou botar nesse eu vou voto gente eu voto nas pessoas tipo tem gente que não volta ah, eu não vou votar em ninguém porque senão eles não vão ganhar de mim a ah, gente é bom votar porque você ganha 20 diamantes a cada voto que você dá 30 diamantes na verdade. então tipo 60 70 80 90 você ganha 90 diamantes Se você votar votar em três pessoas então vale muito a pena você aqui no sucesso. Ah, gente, eu sei que não é eu falei que Não, não vai no sucesso que Mas quem tem que ter muito tempo livre é bom. Tipo, ficar dois dias fazendo aquele negócio lá que eu fiz do como ganhar diamantes rápido, barra sub de level rápido. É tipo, você faz isso dois dias e depois vai. Fica o dia inteiro no sunset com seus amigos. Ai, gente, não dá para vencer. a gente, perdemos. Felicidades. Porque não só felicidades é parabéns. Felicidades. Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Deixa o like aí, tá, pessoal? E também, obri e obrigada pelos mil inscritos, pessoal. Eu agradeço demais pelos mil inscritos. E, pessoal, foi esse vídeo que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui. Beijo da Jujubananica Virtual distância Falou.